A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmãos, a cada dia a gente vê a loucura, a discrepância, o exacerbamento em torno de indivíduos, de pessoas. E nós estamos aqui com a Bíblia do Centenário, uma Bíblia que nós encontramos, ela desses moldes aqui, com essa capa feita de plástico, um material, irmão, sinceramente, de uma qualidade muito inferior, se você for usar, vai se rasgar com facilidade, não é? O acabamento muito bonito, tá certo? O acabamento, no entanto, material de péssima qualidade. Uma bíblia dessa nós encontramos, tanto na CPAD como em outras é, casas publicadoras, por 20, 25, no máximo 30 reais. E essa bíblia está sendo vendida, está sendo vendida exatamente por 70 e 80 reais. Mas nós queremos destacar aqui, irmãos, não é? uma, uma coisa impressionante que remete, não é? a tradição romana, remete às seitas e heresias, que é exatamente essa foto aqui que vocês estão vendo, né? E aí vocês vão folhear, né? E vão ver fotos dos pastores que presidiram a nossa igreja, fotos pequenas, em preto e branco. No final, você vai ver a foto, essa mesma foto, de tamanho grande, destacando-se no meio dos pastores presidentes, ou seja, a gente vê claramente que esse trabalho está sendo realizado com um único fim. De angariar recursos, ganhar dinheiro, tá certo? Através da boa fé dos nossos irmãos. E nós não podemos concordar com isso. E agora, irmãos, queremos dar início a um texto, né? Que os irmãos ficarão melhor esclarecidos a respeito do que está acontecendo, do que envolve não é? a publicação dessa Bíblia. Queridos, nós louvamos a Deus, irmãos, pelo centenário da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, a nossa EDPE. Uma igreja de história, uma igreja amada, querida, pelos seus membros e obreiros sérios, porém, irmãos, ultimamente muito exposta ao vitupério por alguns gestores e líderes, né, com desvios de conduta e finalidade, homens dissimulados, mentirosos, os quais insistem loucamente, irmãos, em continuar enganando e mentindo para a igreja, querendo com isso transferir a culpa dos seus graves pecados contra a igreja, para aqueles homens e mulheres de Deus sérios, irmãos, que estão denunciando, esses pecados, esses desvios de conduta. Lembre-se, não peca quem denuncia, peca quem comete. Portanto, meus irmãos, a cada dia que passa, nós percebemos que o objetivo principal da gestão atual da nossa querida IADPE é ganhar, ganhar, ganhar e sempre ganhar dinheiro, promoção politiqueira e destacar homens. Nós estamos vendo isso nos eventos comemorativos do Centenário e que vai culminar, irmãos, com um grande alarido na Arena Pernambuco. Alarido porque nós não vemos milagres, vemos Jesus salvar pela misericórdia, porque existem homens e mulheres de Deus orando e intercedendo. E esse desejo exacerbado do gestor-presidente Ailton José Alves, de levar as pessoas a acreditar naquilo que não é verdade, irmãos, tem trazido transtornos imensos à nossa igreja. E aí nós queremos destacar palavras de homens de Deus e gestores. Por exemplo, o gestor Daniel, da cidade de Ribeirão, no seu aniversário falou, abre aspas, se existisse outro Deus, um era Ailton José Alves e o outro era o Deus dos Céus. O gestor Valdemir Farias, da cidade de Petrolina, em um dos seus vídeos, um vídeo de um minuto, ele agradecendo pelo evento do centenário, ele fala do início, do começo e do fim, agradecendo ao presidente e não agradece a Deus. No templo central, o um pastor de ovelhas, certa vez, quando foi ministrar, a Santa Ceia disse, comamos o pão em nome do pastor Ailton José Alves. Outro homem de Deus, no programa Lição de Vida, diz, abre aspas, agradeço a oportunidade a Deus, mas primeiramente ao pastor Ailton José Alves. Irmãos, nós não somos contra, muito menos pelo contrário. Defendemos, irmão, a publicação, sim, de um exemplar da Bíblia comemorativa ao nosso centenário. Defendemos. No entanto, amados... Nós, como Igreja do Senhor, não podemos, em hipótese alguma, aceitar idolatria e destaque humano às custas das pessoas inocentes da nossa Igreja. Uma Bíblia nesses moldes, irmãos. Repito. E material que foi confeccionada dessa forma, e desse material que foi confeccionada, a Bíblia do Centenário, nós encontramos aí, irmãos, por 20, 30, ou no máximo 30 reais. Tanto na CPAD como em outras casas publicadoras. No entanto, irmãos, estamos vendo essa Bíblia comemorativa do nosso centenário sendo vendida dentro da nossa igreja e ADPE por 70 e 80 reais, num claro flagrante de se si querer arrecadar milhões e milhões a todo custo. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo, não sabemos para onde vai tanto dinheiro. E aí, trazemos à tona, cadê o portal da transparência? presidência da nossa igreja. Quando nós abrimos essa Bíblia, irmãos, e observamos logo no início uma foto gigante do atual presidente Ailton José Alves, nós percebemos que não há diferença entre a propagação e divulgação idolátrica das seitas e heresias, bem como da tradição religiosa romana. Meus irmãos, nós não podemos permitir mais isso. Não podemos permitir idolatria, desvios de conduta dentro da nossa igreja. É por isso que nós falamos, como falou o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, seja nátima, e outro texto ele diz, seja nátima, isso é outro evangelho. Portanto, nós queremos dizer, rogo-vos, irmãos, não comprem essa Bíblia, pois isso é outro evangelho, o objetivo dela é destacar e enriquecer indivíduos e jamais glorificar a Deus. Amados, a obrigação de vender a Bíblia e CDs da nossa igreja tem sido imposta aos irmãos, a coordenadores de áreas, a dirigentes de círculo de oração. Nós temos relatos, irmãos, áudios de irmãos e irmãs aí de Recife, aqui de Garanhuns, que foram obrigados a vender, a pegar 50 Bíblias e não podem devolver, tem que vender a todo custo. Irmãs de círculo de oração que pegam em CDs, recentemente, hoje mesmo, um irmã da nossa igreja, irmãos, relatou que pegou CD e falta vendedores e vai ter que pagar. Porque não pode devolver, irmãos. Aonde nós vamos parar com isso, irmãos? E aí eu lembro-me de uma fala, que inclusive está na Polícia Federal, esse vídeo, do gestor Cândido de Freitas, aqui da cidade de Garanhuns, quando ele diz no seu vídeo pressionando os presbíteros por conta da política. Ele disse que a igreja não é uma ditadura, nem é uma tirania. Realmente, a igreja não é uma ditadura, a igreja é a noiva de Cristo. Mas o sistema airdiano, implantado há quase 20 anos na nossa igreja, irmãos, tem implantado sim uma ditadura, uma tirania, uma dissimulação, e verdades têm sido pregadas, ensinadas no púlpito da nossa igreja. E nós não podemos mais tolerar isso. Portanto, repito, amados, repito aos irmãos às irmãs, que pegaram sob imposição, que foram obrigados a vender essas bíblias, devolvam, irmãos, porque isso aí nós estamos vendo claramente. Talvez alguém já tenha dito que esse preço caríssimo dessa bíblia, confeccionada com material tão frágil, né? talvez esse preço todo seja o valor daquela foto gigante do gestor-presidente Ailton José Alves. E nós não podemos tolerar mais isso na nossa igreja. A noiva de Cristo está sendo vituperada por esses que se comportam assim. E nós estamos defendendo, irmãos, a igreja do Senhor. Meus irmãos, vamos acabar. Vamos deixar de ser enganados por esses homens que estão usando o culto da igreja para mentir e dizer que estão falando mal contra pastores, contra a igreja. Irmãos, ninguém é louco falar mal contra ninguém, irmãos. Principalmente contra homens de Deus. Nós estamos, sim, denunciando pecados e desvios de conduta. Da mesma forma, quando saímos a campo evangelizando, que os pecadores ficam com raiva da gente, porque a gente está denunciando o pecado, mas a gente sai com o coração cheio de amor pelo pecador, mas pelo pecador está tão cheio, tão coberto pelo pecado, ele fica irado quando nós apontamos e denunciamos o pecado. Então, esses gestores corrompidos, desviados da nossa ADPE, eles estão irados, eles estão, irmão, a todo custo, tentando enganar a noiva de Cristo, querendo transferir a sua culpa para aqueles que estão denunciando os seus desvios de conduta, os seus graves pecados contra a Igreja do Senhor. Portanto, lembrem-se, quem peca não é quem denuncia, porque quem mais denunciou o pecado e quem mais causou escândalo como eles querem dizer que estamos causando escândalo, foi Jesus. Imagina a cena, irmão. Jesus entrando no templo com um azorrago, uma chibata de corda como diz de João, aos berros e aos gritos, quebrando e virando tudo. Imagina a cena, irmão, Jesus em praça pública, chamando os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, que eram os pastores do povo de Deus na época, Jesus chamando em praça pública de serpente, de víbora, de sepulcros caiados. Imagine a cena João Batista fazendo o mesmo. Imagine a cena, irmão Paulo, chamando-os de homens corrompidos na frente de todos. Está lá escrito, em 1 Timóteo capítulo 5, existia um grupo de presbíteros, homens maus, bispos maus, que estavam dentro da igreja de Timóteo presidia e Paulo escreve a Timóteo dizendo repreende-os na presença de todos para que os demais tenham temor esses homens que estão à frente da nossa igreja esses gestores e não pastores que estão inclusive oprimindo muitos pastores sérios, homens de Deus sérios da nossa igreja, irmãos eles precisam sim e estão sendo repreendidos publicamente para que voltem, retrocedam porque senão vão perder a salvação a igreja do Senhor cansou de tanto impropério, de tanta dissimulação, de tanta mentira e de tanta gana por se si ganhar dinheiro às custas da inocência dos irmãos que não leem a Bíblia. Está provado em pesquisa que nós já realizamos mais de 80% de irmãos e obreiros da nossa IEADPE. Aí você pode dizer, mas irmão, por que o senhor não fala sobre outra igreja? Não, irmãos, eu estou preocupado com a nossa casa, com a minha casa. Da nossa EADPE, não leem a Bíblia e nem oram como deveriam. Ficam apenas bitolados naquelas mensagens semelhantes àquelas que saem lá do templo central. Mensagens de carapuça, mensagens requentadas, mensagens baseadas apenas nos erros das ovelhas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus continue abençoando a todos e repito, não comprem essa Bíblia, porque, irmãos, a finalidade dela é idolatria e simplesmente ganhar dinheiro, ganhar e ganhar e enriquecer alguns em detrimento de muitos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.